Olha só, boa noite. Eu não jogo na Mega Sena, porque eu acredito que é uma grande fraude, né? E é injusto, em princípio, né? Se o governo proíbe o jogo, como que ele faz o jogo? Né? Então não é justo proibir a sociedade de criar cassinos, outros jogos e ele fazer o jogo, para só ele ganhar. E ainda... Vocês acham mesmo que ele vai premiar alguém? Vai premiar alguém lá do norte do Pará, é, nos confins do Amazonas? Gente que a gente nunca vai ter contato algum. Né? Então é, é injusto, porque cheira a trapaça. E um dia vão provar que isso é tudo uma grande fraude. Porque o governo mesmo disse que é contra, por que, que ele vai jogar? Né? Se ele está contrário, isso ele proíbe as pessoas de criarem lugares para jogar. Ele vai financiar o jogo? Ele vai enganar você. E se você falar, ele vai falar, é, mas é proibido jogar. Entendeu? Então você joga, porque você é bobo. Eu não jogo um centavo nisso daí. É trapaça. O dinheiro que eles arrecadam desaparece, vira cafezinho. Então não tá certo, né? Vira viagem, passeio, cafezinho e vai saber a das prostitutas. Se eles não pagam as putas também. Porque esse governo abusa abusa da nossa decência, eu não jogo na Mega Sena, é um protesto, você joga, você é meu inimigo, você não deve jogar porque você está sendo enganado, você vai perder, com certeza você está jogando dinheiro fora, por algum motivo tem, porque ninguém joga o dinheiro fora de graça, dinheiro é dinheiro.